Agimos, a mão. Salam, linda, Sim, senhora. Senhor. Uh, com esta primeira painel conversa quando falámos propriamente de onde é que os cotas estiveram uh, na altura da proclamação da independência. Uh, Elias Guilherme, o, o, o, o Cota Neto também canta? Também Sim, música é, também canta. ele canta também. Queremos apenas lembrar nosso chamado ouvinte que a música que estamos aqui a uh, emitir está feita toda neste momento e ao vivo. Propriamente aqui no bairro Valódia, no Jango da Juventude, agradecer desde já a presença então do senhor Oscarito, que também contou a sua história, do Cota Alexandre, do Cota de Libre e também do Joãozinho. É a altura de termos já... O segundo painel de conversa. Oh, sim, de exatamente. Cotas, mais uma vez, muito obrigada. Nós agradecemos mesmo. Vamos ter o painel de conversa. Inês, Inês, temos aqui a reforçar o neto e, e o Oscarito. Têm que escrever porque, com a idade, não é? A nossa mente, a nossa memória vai se desgastando e as histórias que não podem se passar, Pronto, para onde ir com o Não, o neto tem que prometer é fazer. É fundamental escrever. Até a história da cabaça, eu sei que tinha de <risos> sangue ali, também tem que. Escrever. E tem mais histórias Muito obrigado Porto. Nós aqui é agradecemos. Até a próxima, Até a próxima sim. Bem, uh, vamos continuar o nosso com a professora Valentina Bires, que o jogo vai continuar. Uh, está connosco o professor Elias Canteco. Uh, também está aqui para falar um pouco sobre. Só fica o jogo. Aí independência. Um, é professor Elias Canteco, muito obrigado por ter aceito o nosso Bom dia, bem-vindo. Muito obrigado. Um bom dia a essa equipa magnífica, que está aqui a dirigir o programa. estendendo também o meu de bom dia para o público que afluiu aqui a este lugar. Igualmente, o pastor da Assembleia de Pentecostal Centro Maranata no Nunavide, pastor Luciano Louvenda, bom dia a Bom dia, Bom dia, bom dia ao nosso auditório. E nós já queremos agradecer. Bom dia Elias bom dia, bom dia uh, ao nosso auditório e também um bom dia extensivo a toda a equipa. Por que se também está conosco o professor